Fim da era, Barcelona anuncia nesta quinta-feira a saída de Messi. Vamos, eu vou te falar um pouco desse assunto. Vou falando também aqui também do jogo que acontece hoje entre ABC e Flamengo. Se enfrenta hoje às oito e meia da noite. Vamos começando, o vídeo falando do assunto aqui do Flamengo, porque o Flamengo joga hoje contra o ABC... E o Flamengo vai é com reservas, né? É, o, o Renato não vai viajar para o jogo é, lá contra o ABC, né? Então, o Flamengo terá aí reservas e vai ter um treinador aí que treinou naquele jogo contra o Bahia, né? Quando o Abel Braga saiu do Flamengo em 2019, ele estava assumindo a equipe. E aí, de, depois, quando o Jorge Jesus, antes de o Jorge Jesus assumir a equipe né? do Flamengo, e aí, agora Hoje, ele vai treinar A equipe ele, O Renato vai ficar lá Com os titulares Treinando já para o jogo Contra o Internacional Que acontece na, no domingo né ah, fim de Final de semana aí é, De Flamengo Internacional O Flamengo Venceu lá no Maracanã Por 6x0 né? E agora o Flamengo Quer se classificar hoje, né? Deixa nos comentários o que, que você acha. Será que é goleada de novo? Será que o Flamengo ganha normal ou é goleada? Deixa nos comentários, eu conto com vocês. O Flamengo já tá classificado, mas o Flamengo já, já pode passar aí no ABC, né? Então, vamos começando, vamos falando aqui do, da saída de Messi, porque o Messi saiu é, Barcelona, né? nas redes, em suas redes sociais, falando, é, falando sobre a saída do Messi, anunciou aí nesta quinta-feira, né? O cara foi um gênio, né? Então, o cara, foi um dos maiores ídolos do Barcelona, né? O cara jogou muito mais, muito, muito mesmo. É, jogou bem melhor na no, nesse time. Ajudou a equipe a ser campeão de Champions League. É, ajudou a equipe a ser campeão de La Liga. Mundial de clubes. Né, Copa do Rei. Teve Messi ajudou o time a ser campeão desses títulos. Ano passado, o, o Barcelona queria que o Messi saísse do Barcelona. Né? Ano passado, ele queria sair do Barcelona. Mas ele falou que... Ele vai sair só nesse, nesse ano, né? Ia sair só nesse ano, 2021. E a contratação dele ia até junho, né? E ele saiu. Ele, hoje ele sai do Barcelona. Oh, oh, é, no Barcelona tivemos jogadores que já saíram do clube, né? É, Sua, Lu, Luiz Soares, né? Ratic, é, né? Croata tá lá, é... Neymar, né, saiu 2017, né, então tivemos jogadores que já saíram da equipe que não queriam mais ficar no Barcelona, né, o Neymar saiu porque o PSG tava interessado nele, né, ele foi pro PSG e hoje tá no PSG, então o Messi sai do Barcelona e agora o City, né, o City tá aí, tá, tava de olho, né tá de olho no Messi né é que tem um Pep Guardiola né se ele ir o City vai ajudar mais a equipe e vai ajudar a conquistar uma Premier League, né já constou nesse ano de 2021 e agora o PSG e City entram nessa lista entra nessa lista aí para contratar o Messi você deixa nos comentários que você acha. Quem contrata o Messi é City ou PSG? Deixa aí nos comentários, eu conto com você, tá bom? Não é inscrito? Se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. E deixa o like, porque o teu like ajuda o nosso canal, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Fui!